Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão. seja bem vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui trazendo para vocês mais uma lenda nova. Thaís, tá cheio de lenda nova, hein? Sim, Thiago. Galera, hoje estamos aqui na casa, conhecido como a Casa do Enforcado. Morava um senhor aqui nessa casa, aqui, ele e a sua esposa. E teve um certo dia que a esposa dele pegou e encontrou ele dentro de um cômodo enforcado. E depois disso, a mulher dele mudou da casa. A casa ficou um tempo parada e veio um rapaz morar nessa casa aqui. Um caseiro, um né? Caseiro. Pra, cuidar das, pra terras. cuidar das terras. Ele ficou três semanas e saiu fora. Disse que não ponhava mais os pés dentro dessa casa, porque ele disse que via o, esse cara, o enforcado. Disse que a casa era assombrada, escutava. Disse que primeiro ele começou a escutar barulhos na casa andando. Depois, barulho na, na parede. E teve um certo dia que ele viu a aparição desse cara. E ele um, saiu e não quis mais voltar na casa. Disse que não ia mais apanhar os pés nessa casa. tem certeza é isso? Deus me livre. Imagina você dormir, sonhar e acordar e ver. Hum. E o porquê que esse cara se enforcou? O que, então, que aconteceu? Sinistro, né? Hoje não mora mais ninguém aqui. Mas o pessoal ainda trabalha, ainda passa de trator aqui, ó. Mas morar ninguém teve mais coragem. Ninguém teve mais é, coragem. E a casa ficou abandonada aí ó, a gente conhecida chegou aqui como a casa do enforcado. A gente chegou aqui, já deu uma olhada ali pela porta que estava aberta, né Tiago? Tem um cadeado aqui ó, essa casa aqui é sinistra, Tiago? É sinistra. Então pessoal, hoje a gente vai fazer a exploração para estar voltando à noite e fazendo a investigação sobrenatural. Vamos voltar e chamar para ver se a gente também vê, né Thaís? Isso aí. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Então olhando aqui, pessoal, tem uma área muito grande, muito gostosa aqui, né? Cara, muito da hora. Imagina pôr uma rede aqui, ó. Então, um Nossa. cadeado aqui nessa porta, mas a outra porta ali está aberta. Dá uma olhada aqui. E o e lá, sítio aqui a casa é muito casa grande. É gostosa, né, A casa é gostosa, né? Aham. Uhum. A área, pelo menos, tem água, eu acho, ó, tá pingando. Aí tem uma. Tem uma linha, ó. Tem um muralzinho, tem uma caixa d'água. Uma caixa d'água ali, né? Cara, da hora essa casa, Sim, hein, Thaís? Tá grande. Fecha bem aí que a gente tá pingando. Ah. É que eu já tava com um pingamento pra fazer Pingamento? Nunca ouvi essa palavra. Pingando. Tava vazando. Vazando. Pingando. Ah, é um pingamento, tava um pingador. Cara, ali. essa casa deve ser grande, a gente não olhou lá dentro ainda, não. só olhamos por ali, mas. Tá preparada? Vamos lá. Bora lá? Bora. Então, bora conhecer a casa do enforcado. Galera, ah. ó. Aqui, tudo forradinho, bem feitinho, né, Thaís? Uhum. Ó. Bem da hora, né, cara? Licença. Aí parece não ser tão alto. Oi, tem, tem... Licença. Hein, Provavelmente vai ser a sala? Sim. Parece que era é uma porta, ó. Então. Tá então a pena aqui, ó. Ou acabou estragando a, a madeira de cara. Olha isso com a sua cabeça, Seis. É Caramba. Nossa, a teia de aranha. Caramba, esquisito, cara. Você pegou uma teia de aranha no peito. Tem uma aranha em você, eu acho. Ai, meu Deus, não sei, eu não sei se é. Uh, cara, que corte esquisito, velho. Quente cheiro pra muito. caramba. Quente não cheiro muito. cara. Cheiro de bafado, né? Que é isso? Escoisa de rato. Talvez tenha sido. Ah, tem casa. escrito coisa aqui, ó. Ó. Tem então, os nomes na parede aqui. Que isso? Tá lutando? Tá Tchau pro seu. Quem perdeu? Você tá ou o um mosquito? O mosquito é mais bom, ah. O Thiago Furacão lutou dentro da casa assombrada. Lutei dentro da casa assombrada. Cara do céu, aqui é a cozinha. Uhum. O que, que, que, que é isso? Tem zoom, hein, velho? O que é isso? Tem água aqui Tem. Nossa, que água suja. É o número do, Eita. do telefone. Eita. Tem uns negócio aqui no chão. O que é isso? Ai, ah, é vidro. Hum. Deixa um livro aqui. Daí. Olha o ah. quarto, que é de aranha. <risos> Olha nele. O que é isso? Não, é um gargulho. Tinha meio que baixinho a janela. Então. Cara, essa casa aqui tem um cheiro estranho, cara. Tem. E ela é quente pra caramba, né? E é grande, hein, cara? Você é. é louco? Parece que ela passou por uma reforma, não parece? É, então, que essas é. coisas foram colocadas depois. Isso aqui foi trocado. Talvez depois que ele se matou, a casa ficou muito tempo fechada. E na hora que Aí o caseiro, o caseiro veio, veio, teve que dar uma reformada. Porque, ó, isso daqui, essas tomadas aqui, parece ser tudo novo. Aí, ó. Tá ó, ó, tá vendo que era redondinho, ó, ó, tá vendo? É mesmo. Gente, aqui provavelmente era daquelas tomadas redondinhas, ó. Foi passado por uma reforma. E, ó, ó, ó eu tenho certeza que foi passado por uma reforma, isso daqui. Olha o fogo. É. Entendeu? Tipo, gente, não, foi passado por uma reforma aqui. E daí, reformou, gastou um dinheirão e mesmo assim o caseiro não ficou. E a casa é grande, hein? Uhum. Olha que quarto. Nossa, olha que Quarto grande. Beleza. Vai ver. Acabar com os cupim E o cupim tava acabando. Cara, Thiago, casa. essa era uma nota para reformar isso aqui. Pra Eu pessoa tô. morar. E mesmo assim, a pessoa não ficou aqui. Não ficou. Ah, não ficou. Mas... mas essa casa aqui, pessoal, essa casa aqui, tando aqui dentro, que dá um meio estranho. Uhum. Tando dentro dela aqui, cara. Ó, tem um T aqui, ó. Uhum. Ah, dispensa. Ó. Não dá. Aí já é o vinal isso a parede, ó, Mas é porque eu acho que é banheiro. Olha. O que será que é isso? De banheiro. Aqui? Ó, tá vendo que aí já é alvinaria, ó, essa parte. Mas é o banheiro, É. Aí tem uma lâmpada, será que acende? Ai, ah, que luz! Tem energia, cara. Caraca! Esse daqui é muito antigo, e Essas coisinhas aqui, ó. Vocês ajudam Ó, é é meio novo, né? Ó, é um novo, nova, cara. Nossa, ele foi feito, foi tudo arrumado recentemente, já, com a pessoa morar. E mesmo assim, cara, ninguém conseguiu ficar aqui. Você acha? tem então... energia na casa. Tudo? É que a gente não sabe quanto tempo que essa pessoa saiu, né? É. A gente acha que fazia tempo, mas com energia elétrica. Apesar que tem bastante teia de aranha. Tem bastante teia de aranha? Não, aqui que já tá parado já faz um tempinho pelas teias de aranha. Então, e ele ficou só três semanas aqui. Thaís. Uhum. Depois que acho que. É, é que assim, pessoal, aconteceu a tragédia do cara se enforcar, né? o cara se matar dentro dessa casa. E a casa ficou abandonada por um tempo. Provavelmente, eu acho que ela deve ter ficado abandonada um bom tempo. Thaís. Sim. Até mesmo que deu um cupinhas, uhum. coisas na casa. Aí resolveram reformar essa casa pra esse cara poder morar aqui pra poder tomar conta da, das terras. E acho que reformaram tudo. E o cara ficou só três semanas. Não conseguiu ficar dentro dessa casa aqui, ó, porque disse que a coisa é feia. Então, provavelmente. Aqui dá pra você sentir. Você, cara, eu ia estar estando aqui, ó, dá pra sentir um clima muito pesado, uma coisa muito estranha aqui dentro, né, Thaís? Sim, fora é abafado, né, Thiago? Abafado, cara. Estranha essa casa. Você sabe quando assim, você falta o ar. Né? Uhum. Aqui, pra que isso aqui? Ah, figurinha. Daqui eu olhei e aquelas fotos de pessoa desaparecidas. O que, que sabe você vendo? acha? Você quer voltar aqui de noite? Quero voltar aqui de noite. Vamos ir para aquela caixa tarde, para dar uma olhada ali. Gente, o que, que, que vocês, vocês acham? A gente faz tempo, ó. É. é que aqui na câmera não aparece as teias de aranha. Mas tem teia de aranha aqui, pessoal. Dá uma olhada aqui também. Então. Pessoal, o que, que vocês acham? A gente deve voltar aqui de madrugada, fazer investigação sobrenatural? a casa. Olha que casa sinistra, tá isso? Uhum. Pega esse ângulo aqui, ó. Aí. Galera, a gente vai estar voltando aqui nessa casa, aqui, ó. para fazer a investigação. Deixa muito like, se inscreve no canal para quem Compartilha, pessoal. Ajuda Partilha. a compartilhar para nossa família crescer cada vez mais. Pega esse vídeo aí, manda para um amigo, manda para um parente, que já está ajudando muito o casal Furacão. É isso aí. Fala assim, oh, você já conhece o canal do casal Furacão? Aí, se vocês quiserem mas... também tirar um print, postar no Instagram e marcar nós, a gente reposta, né, Thiago? Faz é uma aí. pose aí para o print. Aí, pessoal. Se vocês quiserem, reposta lá e marca a gente, que ajuda bastante o canal. E a gente... É isso aí, pessoal. A gente agradece do coração. Vambora, Thaís? Vambora. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.